Beleza, vamos iniciar a fase vamos de hack aí. aqui. Terceiro alvo. Ok. É se aí é melhor não derrubar agora não, porque... Tem um em cima também. É. Faz o seguinte, ó, esse inimigo que está que tá se isolando aí, ele tá está vindo para nossa posição aqui Esse que está indo para a escada aí Tô vendo ele Se estiver vindo para cá, e você pode derrubar Deixa eu ver se eu vou ter visual dele aqui Se tiver visual, manda bala Boa Beleza, morte confirmada Ok Beleza, mais um inimigo abatido Inimigo na lateral direita da igreja Beleza, morte confirmada Beleza, são dois, tem o atirador e tem o outro que tá mais embaixo Sim, o pode... outro agora desceu Beleza Tá lá embaixo o outro agora Sem visual Fica de olho no atirador. Beleza, eu tô sem visual do patrulheiro. Deixa ele voltar que a gente vai sincronizar esse abate aí. Ué, ele me viu atrás do negócio, cara. Nossa. Nossa. Cara, ele viu a gente atrás do negócio, cara. Eu tava abaixado, cara. Aí, peraí, peraí. aí que eles vão tentar avançar. Ué, ah, cara. Você derrubou ele? Derrubei. Mas ele me viu atrás da parada, cara. Realmente eu tava atrás, cara. Tudo bem, a briga aí, a briga aí. Beleza. Ah, não entendi, cara. É isso. Ele consegue ver você atrás das paradas? Negativo. Não, é, eu tava atrás da. daqui, desse fence aqui. Assim. Ele tava me vendo, cara. É porque Espor, tem. Normal, é porque não. tem algumas que são mais. são mais baixas, aí pode ter sido por isso. Eu, hein? Beleza. Fica de olho lá no outro flanco, eles estão avançando. Estou eliminado Abatidos Beleza Beleza, mais dois inimigos avançando Eles estão? Ali Vamos alcançar Boa Nossa, rolou tá um pipoco aí Cuidado aí Eu abaixo o inimigo, aqui Beleza Só um minuto pessoal, Eu já falo com vocês aí do chat, porque o negócio pegou aqui, tem mais inimigos avançando aí, pelo menos mais dois Três, quatro, eles chamaram reforços, hein, fica de olho aí Olha aí Granada, obvieda, Beleza. Contenção foi ok. Vamos avançar pra Fale poder pegar que a igreja. ele Foi Aqui que ele me viu, Ah, exatamente aqui onde eu tô. Eu é. tava assim e o cara tava me vendo. Por isso vamos. que eu não entendi nada, cara. Vamos, vamos, vamos. Vamos tomar a igreja. Galera, que os caras podem vir aqui perto. Vem. Mais um ali embaixo. Já ver. Opa! Isso. Mais um. Boa, boa. Menor. Igreja, igreja. Bora. Aí, vencer. Será que é que tá seguro aqui fora? Negativo. Mais inimigos aí. Batido. Pra irritar o um inimigo lá. Mina plantada. Essa mina tá perto da gente, muito perto da gente. Tá tranquilo, só recua. Aí. Show. Tem mais inimigo chegando, hein? Nossa. Nossa! Quantos inimigos aí? Acabaram as minas. Cuidado aí. Mais inimigos. Como, como, é, como é que tá aí? Tá tranquilo? Vou falar com o um prisioneiro aqui. Falei com ele. Que eu tô te dando cobertura aqui. O que você quer de mim? Yuri Polito. Os filhos da puta que te torturaram. Vamos fazer eles pagarem pelo que fizeram. Mas temos que saber pra onde te levar. Não viajamos muito longe. Eu... Eu lembro disso. E era silencioso. No interior, em algum lugar. Tinha um cheiro como peles velhas de animal. É tudo que eu sei. Eu, eu sinto muito. Tudo bem. Pelo menos a gente sabe que estão perto. Graças. É, beleza. Agora sim. Como é que tá aí? Tá de boa. Agora eu não tô vendo mais inimigo nenhum por aqui. Preciso só recuperar minha munição. Beleza. Só um vilarejo abandonado com alguns inocentes mortos e. Enfim, Ai, quase cuidado. que o cara me mata aqui. <risos> cara, quase cuidado que o cara me atrapalha aqui. Veio aqui aí, aí. Vem aqui pegar a munição, capitão. Onde? Aqui em cima. A gente aproveita e volta pro helicóptero, inclusive. Eu não vi pra onde você foi. Você foi pra onde? Por onde a gente entrou. Ah, beleza. Tem do lado uma cabana e tem munição. Beleza, vamos reagrupar lá.